É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador deste início os fez homem e a mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que ele já não são dois... Mas uma só carne Portanto o que Deus uniu homem não separe Os fariseus perguntaram Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilícita e se casar como outra cometa adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não, va não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Como é feito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação Podemos sentar Queridos irmãos e irmãs Como nós sabemos, estamos vivendo no tempo comum no tempo comum, a igreja medita sobre a ação e a missão de Jesus. Nós meditamos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar, mas um estado da vida. Aqueles que vivam verdadeiramente a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, todos eles podem fazer parte do reino de Deus. Reino de Deus, certamente, quando a gente faz essas duas coisas, quando a gente faz a vontade de Deus nas nossas vidas, quando a gente seguir verdadeiramente as palavras de Deus, todos nós podemos fazer parte do reino de Deus, Deus começar, vai começar a reinar as nossas próprias vidas. Deus precisa de reinar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas comunidades e as nossas sociedades. Por isso, precisamos fazer duas coisas. Tem que viver a palavra de Deus. Não somente como as palavras, mas como as nossas atitudes, ações. Depois tem que fazer a vontade de Deus. Nós estamos celebrando essa semana, a Semana da Família. Nós dedicamos especialmente a rezar pelas nossas famílias. Como que nós podemos deixar as nossas famílias tão felizes? Por isso que a igreja através do evangelho de hoje fala sobre como que nós podemos deixar as nossas famílias tão felizes. Por isso a primeira coisa, nós precisamos deixar Deus na primeira lugar da nossa vida. Será que nós estamos deixando Deus na primeiro lugar da nossa vida? Jesus falou para os discípulos quem pode seguir verdadeiramente a Deus. Aqueles que deixam sua mãe, pai, todos eles e depois ele tem que fazer a vontade de Deus. Deixar significa não me abandonar, mas tem que pôr Deus no primeiro lugar da sua vida. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas materiais até as nossas famílias primeiro lugar da nossa vida. Mas nós esquecemos de colocar, valorizar as coisas de Deus no primeiro lugar da nossa vida. A igreja fala sobre o casamento, né? O casamento não é somente uma união do esposo e a esposa, mas o esposo e a esposa está unindo em Cristo. Por isso, a igreja fala, quando uma esposa faz uma fidelidade, ela não somente faz a fidelidade como esposo, mas ela está fazendo infidelidade como o próprio Deus. Porque através do sacramento do casamento, casais estão unindo em próprio Cristo, certamente Deus tem que reinar as suas próprias famílias, as próprias vidas, por isso nós precisamos deixar mu muitas outras coisas, tem que pôr Deus no primeiro lugar da nossa vida, hoje em dia os pais, não gostam, pais gostam de educar de uma maneira diferente, e eles mandam os, os filhos para todas outras coisas, para jogar futebol, curso de futebol, curso de violão e tudo, mas eles esquecem de dar uma coisa mais importante, é a próprio Deus e as coisas de Deus. Nós gostamos de dar todos os cursos para os nossos filhos, nós esquecemos de dar a verdadeira catequese para os nossos filhos, porque nós gostamos de colocar muitas outras coisas. No primeiro lugar da nossa vida Nós esquecemos por Deus na primeiro lugar da nossa vida Certamente eles não levam as crianças para as, para as missas, catequese Depois após 16 anos, 18 anos Eles vêm eles levam para a casa do padre Padre, faz uma oração pequena Porque meu filho e a filha Começou a usar droga Queridos irmãos e irmãs Eu sempre falo para os meus paroquianos, simplesmente, como uma oração do padre, nós não conseguimos resolver todas os problemas, não. Nós precisamos começar dentro das nossas famílias, precisamos educar bem, precisamos corrigir, precisamos ensinar enfrentar muitas dificuldades que vão. Certamente, a família São José foi protetor das famílias, da Sagrada Família. Como que São José protegeu a sua própria família? Ele fez a vontade de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele também tinha várias dificuldades, tristezas, mas ele conseguiu enfrentar todas as dificuldades, porque ele confiava totalmente na providência de Deus. E a segunda coisa nós podemos lembrar, nós precisamos amar verdadeiramente como que nós podemos amar verdadeiramente? Jesus falou o que que é verdadeiro amor? Verdadeiro amor é aquele que se sacrifica suas próprias vidas pelos outros. Será que isso está acontecendo as nossas famílias hoje em dia? Verdadeiro amor e é o sacrifício. Muitas vezes quando pessoas vêm conversar como padre e tudo, eles falam padre e isso não dá certo porque o meu marido ele não dá certo para mim Às vezes eu pergunto, será que você dá certo para Ele? Muitas vezes nós não gostamos de se sacrificar Pelo marido, pela esposa, pelos seus filhos Porque nós gostamos de viver os nossos próprios desejos Quando nós conseguimos sacrificar os nossos próprios desejos pelos outros Então você vai nascer no coração de Deus, no coração da esposa quando uma esposa sacrifica muitas coisas pelo esposo, pela família, certamente ela está nascendo no coração do marido, no coração de próprio Deus. Nós não gostamos de sacrificar, porque nós gostamos de viver nos nossos próprios desejos. Por isso, não está acontecendo uma vida ressuscitada. Nós precisamos morrer pelos nossos próprios desejos, para que nascer no coração de Deus, no coração dos, do, do, da família. E a terceira coisa, nós precisamos entender, nós precisamos deixar paz nas nossas próprias casas. Para, como que nós podemos deixar verdadeira paz? Significa nós precisamos viver verdadeiramente a nossa vida Porque nós estamos unidos em Cristo Por isso nós precisamos dar muitos frutos Vivendo a palavra de Deus Então três coisas nós podemos lembrar No dia, da, no semana da família Primeira coisa, deixar Deus na primeiro lugar da sua vida porque, a igreja, porque o casal, no dia do sacramento, eles uniram em Cristo. Nós precisamos deixar Ele para fazer Ele, para reinar as nossas próprias vidas. Segunda coisa, nós precisamos sacrificar nossas vidas um pouco pelos outros. Quando a gente pensa, aproveita somente os nossos desejos, certamente nós não conseguimos nascer no coração do marido, coração dos filhos, coração de Deus. Terceira coisa, sempre nós precisamos, tem que deixar paz. Paz significa, não é sem dificuldades, problemas. Verdadeira paz, quando a gente vive a nossa vida, enfrentaremos várias dificuldades. Mas certamente o oh Deus vai nos dar a força para enfrentar todas essas dificuldades. E a José, Maria e Jesus também, eles tinham bastante dificuldades tristezas. Mas eles conseguiram de enfrentar todas as coisas porque eles gostavam de seguir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Nós também podemos deixar as nossas famílias, não meio é uma vida sem sofrimento, porque não existe uma família perfeita e completa. Certamente, acontecerá, passará muitas dificuldades, muitas uh, fraquezas, limitações. Até a própria igreja fala, todos nós temos a concupiscência. Todos nós temos a tendência de cair no pecado. Mas a gente tem que deixar Deus no primeiro lugar da nossa vida. Precisamos lutar, certamente, quando a gente pede ajuda para Deus. Deus vai nos dar a força para enfrentar todas as dificuldades.